Tudo bem, pessoal? É, é bem interessante utilizar ferramentas de realidade aumentada no, no celular, seja em navegadores ou em aplicativos específicos, para fazer identificação é, de montanhas, de locais, né? E aí é só. A, a, a, visualmente você já identifica quais são os picos E aí você já, clicando em cima deles, já traz uma série de informações Sobre o local, a região, a composição, a zimute, né, elevação, preeminência, né, história, etc Só que é, é, existem vários aplicativos que fazem isso E, e alguns navegadores que têm os re recursos de realidade aumentada, embutido só que isso é em campo, mas às vezes durante o planejamento né, ou durante o geoplanejamento a gente quer ter acesso a, a essas informações visuais, né, mesmo que não seja de realidade aumentada, de forma mais fácil. Então vou falar para vocês é, de pelo menos duas ferramentas bem legais pra, a, a que te ajudam. A primeira é o Peak Finder ela tem a versão web e ela também tem a versão em aplicativo do celular que mostra em realidade aumentada realidade aumentada é quando você é, faz aponta o celular a câmera do celular pro local e aí no visor do celular aparece informações sobre é, aquele local né é, por cima da imagem para você interagir com essas informações isso é, é realidade aumentada bom no site do Picking Finder é, disponibiliza uma ferramenta web aonde você coloca por exemplo a montanha que você estará no caso aqui eu coloquei a pedra da mina e aí você consegue dar um giro 360 em cima da montanha que você escolheu para você fazer um reconhecimento topográfico visual como se fosse realidade aumentada né? e ele vai te mostrar é, os picos existentes ao longo do horizonte né? no seu campo de visão então por exemplo aqui eu estou aqui em cima da pedra da mina e eu consigo é, é, mapear o horizonte eu já está mapeado, né? com o mapeamento do horizonte, ele vai me mostrando as, quais são os picos né? que estão naquele horizonte e me dá quando eu seleciono aquele pico ele vai me dar a distância que ele está de mim em milhas e em quilômetros né? é, o rumo que ele está de mim, que direção, né? no caso aqui ele está a leste e a, o azimuth, o azimuth verdadeiro, então ele está em 76 graus de direção e a localização dele em coordenadas, né? em coordenadas de graus e minutos, coordenadas geográficas. E eu consigo aproximar o horizonte, consigo me distanciar do horizonte, né? Ele me traz algumas ferramentas para mim ampliar meu campo de visão. Né? Que informações são essas que estão aqui? Ah, você está no pico dos três estados. Então, aí você começa a ter um, um, uma memória visual do relevo né? e uma memória geográfica sobre esses pontos no relevo aonde eles estão qual, uh, começa a se familiarizar com o seu contorno com a sua direção, com a sua distância né? então isso é bem legal e, e o Peak Finder ele também consegue se teletransportar então eu quero vir aqui para a uh, cabeça de touro ok, vamos lá no cabeça de touro, eu quero ver Eu vou para aquele pico. E aí, automaticamente, ele já me coloca em cima do cume do cabeça de touro. E eu avisto o relevo. Faço um reconhecimento do relevo no entorno do cabeça de touro. Né? Eu vim daqui, ó. O brecha, tartarugão. Eu vim daqui, ó, lá da mina. E assim, consecutivamente, eu tenho o, o, a trajetória do Sol, tenho a trajetória da Lua, né? tenho o pôr do Sol, tenho o pôr da Lua do dia que eu, que eu consultar. Então, é bem interessante você é, fazer uma, uma, um reconhecimento topográfico e geográfico através dessa ferramenta se familiarizar um pouco com o local que você vai e no caso do do peak, do peak visor peak visor né ele também é tem a mesma função né ele dá outras informações além do nome e da altitude do do, do relevo né do que tem de picos no entorno de onde você está ele também te dá a proeminência né? A elevação desse pico em relação ao nível do mar e a elevação desse pico em relação à tua base ou no que ele considera a base. Não é uma informação absoluta, mas é uma referência. Então, no caso aqui, Morro do Alberto. Ele me diz aqui que, embora ele tenha 1.600 de elevação em relação ao nível do mar, né, a altitude de 1.600, a proeminência dele, ou seja, a altura do pico, é de 494 metros, que é, aqui no Brasil seria considerado uma montanha, porque ele está acima dos 300 metros de altura em relação à sua base. E aí tem uma bússolazinha aqui aonde ele vai informando meu ângulo de visão né? para reconhecer esse terreno ok? então é isso que eu queria falar como você pode utilizar algumas ferramentas na web para você fazer é, um reconhecimento topográfico, um reconhecimento visual da região que você vai visitar né? e, e começar a se familiarizar com o contorno com o relevo com o desenho daquela região com o horizonte né? e, e assim facilita com que você é, entre no terreno já se localizando sabendo exatamente aonde você está em relação aos pontos Geográficos que você começa a reconhecer no terreno pelo estudo prévio que você fez. É isso aí, até mais.